Enquanto Alexandre de Moraes tenta culpar os bolsonaristas pela violência que acontece nas nossas escolas, Dilma já teve a sua solução, que é culpar os videogames. Então, se você conhece algum gamer, né, aqueles caras que gostam de joguinhos eletrônicos, manda esse vídeo e manda fazer o L depois. Vamos ver o que o Dilma falou. Nós que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem quase. Quatro... Você não ensina nada, porque você não tem nada para ensinar, né, gente? Atuando que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui pra você brincar. Lá tá? ensino. Um tablet? Logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não... Ah, meu Deus do céu, velho. Agora a culpa é dos jogos. Não tem game falando de educação. É game, game ensinando a molecada a matar. Nossa, meu Deus do céu. Agora o Dilma encontrou a solução mágica. Vamos culpar os videogames. E cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. Ah, o quê? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Videogames estão fazendo mais mortes que na Segunda Guerra Mundial. Não, não, não. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos... De... Ele fala de educação e fala 8 anos. 8 anos. É oito anos, tropa. Esse é nosso presidente, ele fala 8 anos e quer culpar os videogames, mano, pela violência do nosso país, velho. Oh my God, eu não sei o que falar, velho De 12 anos Que não esteja habituado a passar A grande parte do tempo Jogando essas porcarias Essas porcarias E jogando mais, hoje a molecada joga Com gente de outro país Meu Deus Que problema, não Passam noite jogando assim E tudo país. isso resulta nessa violência No meio de crianças meu Deus do céu, velho Esquece que o nosso país faliu Esquece que a violência faliu Esquece que tudo no nosso país faliu Mas agora já temos o culpado Que são os videogames, não é mesmo? Que são muito violentos Eles matam outras pessoas dentro do videogame Primeiro, quando você faz alguma coisa no videogame Você está fazendo algo chamado catarse O que isso significa, esse palavrão? Que você está descontando uma vontade que você tem Dentro desse videogame Criança que tá lá Jogando no seu videogame Não vai sair na rua para fazer a mesma coisa Talvez tirarem esse videogame dele Não é mesmo Mas isso daqui é um completo absurdo E é mais uma vez que o Dilma Tenta encontrar um culpado Vamos destruir esses videogames Vamos proibir os videogames Que essas crianças passam a noite jogando com pessoas de outro país Que absurdo Jogando com pessoas de outro país Impossível, tem que jogar só com brasileiros é sério isso aqui? Vai, marca aí todo mundo que joga videogame, mas não é só nós que estamos agora revoltados com o Dilma, não, cara. De repente a esquerda não consegue mais passar pano. Estamos com a Vera Magalhães, a Playmobil, certo? Esse vídeo viralizou. A Playmobil que tanto atacou o Bolsonaro, tanto defendeu o governo do Dilmo. Traz as baixas aí, produção. Queremos embaixo. Frases muito duras tanto do bloco europeu quanto dos Estados Unidos, é num momento em que a chegada do Lula ao poder depois do Bolsonaro era vista internacionalmente e vista pelas democracias liberais do Ocidente como uma volta do Brasil como um player importante ao cenário internacional. Então... Só existiu isso na cabeça dessa Playmobil, que ah, o Timo vai voltar seremos um player importante no cenário internacional. O Bolsonaro negociava com a Rússia, negociava com a China, negociava com os Estados Unidos. Isso é ser um player importante. Agora eles mesmo não conseguem mais passar pano e tentam falar toda vez do Bolsonaro. Não, que no Bolsonaro era ruim, a gente achou que ia ficar bom. Uhum, uhum. Então, é, foi desastrosa a maneira como o Lula se colocou nesse episódio. Desastrosa. Não tem desastrosa. Em outra palavra, não tem como a gente dourar a pílula porque isso faz com que o Brasil volte muitas casas num esforço que ele mesmo vinha empreendendo para se mostrar como um líder. Aonde que ele fez algum esforço de empreender alguma coisa? Ele não tá nem aí para isso, ele joga para o público dele. É culpa do ditado, né, é culpa dos jogos, é né? culpa das crianças tá que ficam jogando, pessoal é do ditado. Capaz de atuar nesses grandes fóruns, inclusive nessas questões, é, mas de uma maneira a, ser, é, a representar o que é a diplomacia brasileira. Então vai precisar um reposicionamento do Brasil nisso. Não dá para o Lula sair falando, ao seu bel prazer de improviso, sobre coisas cuja profundidade ele não alcança. Ah, então o Dilma é tardado, Ela descobriu isso agora. O cara é presidente e não tem profundidade para falar. Ela descobriu isso agora, cara. Como presidente. É, e que tem sutilezas. A maneira como ele fala, sem nenhuma sutileza, leva a esse tipo de incidente diplomático bastante grave. Ai, ai, quanto isso, vamos a outra aqui que tá. Será que ela tá arrependida? Miriam Leitão. Essa daqui era a jornalista número um do Dilma. E qual que é o título da notícia? Lula erra, toma lado da Rússia e cria uma crise diplomática com Estados Unidos e Europa. A atitude do presidente acaba descredenciando o Brasil do papel almejado de ser um dos interlocutores da pacificação. Oh, really? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? A mídia podre inteira pegou o lado da Ucrânia. Falou que tadinhos, dos malditos russos. Pobre Ucrânia que só boicotou o Nord Stream dos próprios russos, só destruiu o gasoduto dos russos. Mas não, pobrezinhos. Agora eles mesmo tendo que falar que o Lula erra. É Tá notando aí? Playmobil, Miriam então só falta o Felipe Neto agora vir começar a falar que o Lula errou. O Felipe Neto passou um monte de pano aí e agora vai fazer o quê? Vai defender, vai falar que sim, os gamers também são os culpados, esses caras que ficam jogando videogame, eles destruíram a nossa nação. eu achando aqui que era corrupção, cara. E aí o que, que acontece? O mundo inteiro não perdoa o Dilma. Temos aqui tensão internacional. G7, né, que é o grupo aí de países mais poderosos do mundo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que é só assim, né? Quem são eles, dará? Tá para que brigar com eles? Dizem o seguinte: alerta sobre custos severos para países que ajudaram que ajudarem a Rússia, ou seja. Ai, Dilma, não, mano, não, você vai ter que ouvir da Playmobil e da Mira Leitão, como você é burro, cara, como você é burro, mano, Eu não aguento mais. E aí temos, né, pra fechar, que embaixadores estrangeiros alertam que Lula pode afastar Brasil da comunidade internacional. Oh, really? Quem poderia imaginar que ele ia ser um desastre desse? Só no mundinho da Lala Land, da Miriam Leitão né, e da Playmobil que o Lula ia ser um player importante nesse mundo. Não, cara. Ele só tá mostrando as garras comunistas que ele tem. E tudo isso em troca do quê? O que o Brasil leva para tomar lado da China e da Rússia? nada. 6 bilhões que não paga nem os 10 bilhões da lei da nova lei Juan para esses caras, porque o Dilma sabe, é só lhe controlar os artistas que vão falar lá bonzinho, o ano da picanha e tá tudo bem. Nada precisa mudar, né? E ele tenta assim, na maior insanidade, voltar atrás e diz, né? Após levar pressão do EUA, Lula sai em defesa da Ucrânia. Ah, uh, what? Como assim, cara? Ele só consegue piorar mais ainda a história dele. Enquanto nós aqui só temos nós mesmos, indivíduos apoiando indivíduos. Então, queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo seu apoio. Participem da nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.